Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet. O mundo ficou estranho em 2022, animais andando em círculo, e pessoa capturando o som do inferno. Vem pro vídeo que vamos te mostrar. Antes assine o canal e deixe seu like. Um rebanho de ovelhas passou 12 dias andando em círculo sem parar, em uma fazenda na China. O comportamento bizarro dos animais foi registrado pelas câmeras de segurança da propriedade. Segundo os especialistas, a causa específica desse movimento não se sabe ao certo qual é. Contudo, alguns especialistas apontam que uma doença chamada listeriose, de origem alimentar, pode ser o motivo dessa bizarrice. Houve esse som, que está saindo do rio Eufrates, que muitas pessoas estão chamando de o som do inferno. Encontro vocês em breve, até a próxima!